Estamos chegando no chão da oficina Estamos chegando no sonhos nas formas Da arte negada que somos Viremos criar Estamos chegando No chão dos quilombos Estamos chegando no chão dos tambores Nos nossos palmares Nós somos viremos lutar Vídeo 5 Configurar um em empreendimento Bem, agora Você a primeira coisa que faz é entrar No cirandas.net e tem que logar, né? tem que entrar, bota o seu e-mail, né? no caso aqui o meu, bota a sua senha e clique em entrar, ao clicar em entrar, você vai saber que se conectou quando aparece aqui login bem sucedido e a partir de agora aparece ali em cima aquele bem-vindo tigre. quando você passa o mouse em cima do bem-vindo ali o seu nome, você tem gerenciar o nome do seu empreendimento, tem o painel de controle que é o seu painel de controle pessoal e tem o sair o Gerenciar Fantasia, que é o empreendimento meu que eu estou usando para esse vídeo, ele cai no painel de controle do empreendimento. Vamos clicar lá e é isso que vocês vão fazer também. Então, clica no Gerenciar o para o seu empreendimento e ele vai cair... Aqui no painel de controle do empreendimento. Você sabe que é o painel de controle do empreendimento porque está escrito aqui o nome do empreendimento: Fantasia Painel de Controle. E é aqui que estão todas as coisas para a gente poder configurar o nosso empreendimento: as informações e configurações, a localização, as tarefas, os blocos laterais como menu, a localização, etc., a aparência que eu vou falar agora nesse vídeo, o cabeçalho o rodapé, gerenciar o conteúdo, gerenciar integrantes, você pode adicionar. Outros integrantes do empreendimento Para que eles possam também estar editando O empreendimento junto com você Gerenciar produtos e serviços Desabilitar o empreendimento É possível desabilitá-lo Gerenciar spam, isso é bobagem, não é importante agora Gerenciar suas compras e vendas Seu cesto de compras e formulários Então um monte de coisa Aqui eu só vou falar apenas desse de informações e configurações De localização e o editar aparência Então vamos para informações e configurações do empreendimento clicando aí, a gente cai aqui nas configurações, a gente pode dizer o nome do empreendimento e o endereço do empreendimento no Cirandas isso é muito importante normalmente o seu empreendimento quando ele é criado pela gente ele ainda não está com um nome legal na internet, sempre começa com cirandas.net barra alguma coisa, então se o seu empreendimento é associação dos moradores de casa branca e companhia mas o nome fantasia é casa branca, você pode chegar aqui no cirandas.net barra e escrever simplesmente Casa Branca. Então fica cirandas.net barra Casabranca. Quando a gente sai daqui, olha que aparece um aviso de que nós estamos mudando o nosso endereço no Cirandas, porque tem que. Isso não deve mudar muito esse endereço muitas vezes é bom a gente só fazer isso uma vez e nunca mais fazer porque esse é o nosso nossa porta de entrada que o google acha o facebook acha etc mas como é a primeira vez que eu tô fazendo não tem problema eu clico aqui que tá ok atenção você está prestes a alterar o endereço e isso pode quebrar links externos anteriores você realmente quer mudar? Sim, quero mudar. Pronto. Mudei o endereço do meu empreendimento do Cirandas. Dá para botar o nome fantasia, pessoa de contatos, e-mail de contato, e-mail de contato é muito importante para caso clientes queiram falar com vocês ou fazer compras online. O endereço, é, o ano de fundação e aqui a logomarca. Você pode clicar no mudar imagem e botar uma logomarca. Bem, aqui então. Essas é, são as configurações básicas do seu empreendimento Vamos clicar em salvar E aí a gente volta para o nosso painel de controle E vou explicar outra coisa que é a localização Você clica agora em localização E você bota aqui o estado, a cidade, o CEP e o endereço do seu empreendimento E clique em localize no mapa ao clicar ele vai aparecer um mapinha e você pode colocar o ícone bem em cima de onde fica o seu empreendimento e clicar em salvar, clicando em salvar a sua localização do empreendimento estará bem definida o que é fundamental para que os clientes possam encontrar o seu empreendimento e saber onde ele está localizado. E a última coisa nesse vídeo que eu vou falar para vocês é o editar a aparência, uma novidade no Cirandas que é muito legal, vamos clicar aqui, são várias opções de temas que a gente pode usar para poder deixar o é, nosso um nosso empreendimento com uma cara personalizada e diferenciada dos outros empreendimentos com um jeito diferentão eu vou testar por exemplo o coral ave azul vamos clicar nele para ver o que acontece veja Mudou tudo aqui, na direita, na esquerda, mudou onde ficou a logomarca, ficou bonitinho, né? Vamos clicar aqui no voltar para ir para o painel de controle, aqui é o painel de controle do Fantasia agora na nova aparência e vamos clicar aqui no início para a gente ver como ficou a nossa página inicial. Está aqui a nossa página inicial dentro do Cirandas do empreendimento Fantasia. Qual é a tarefa para você agora? Nós gostaríamos que você fizesse três tarefas. 1. Um, que você coloque a logomarca do seu empreendimento. Dois, que você coloque a localização do seu empreendimento lá no item de localização. E três, que você olhe em aparência e escolha algum tema que seja do seu interesse. É isso aí, um abraço, tchau!